Após a Guerra da Ira e a queda de Morgoth, com a destruição das Thangorodrim, Sauron adotou uma forma bela, e até chegou a se arrepender de seus feitos, com medo da Ira dos Valar. Eonwë, comandante do exército dos Valar, ordenou a Sauron que retornasse a Valinor para ser julgado por Manwë. Mas Sauron não quis se submeter a tal humilhação, e então fugiu, escondendo-se na Terra-média. No Silmarillion e nos contos da Primeira Era, Sauron era um ser de Valinor, corrompido ao serviço do inimigo, tornando-se seu principal capitão e serviçal. Com medo, arrepende-se quando o primeiro inimigo é derrotado por completo, mas no fim não faz conforme o ordenado, que é retornar para ser julgado pelos deuses. Ele continua na Terra-média, muito lentamente, começando com motivos razoáveis, a reorganização e reabilitação da ruína da Terra-média, negligenciada pelos deuses, ele torna-se uma reencarnação do mal e um ser que anseia pelo poder completo. E desse modo, é consumido ainda mais ferozmente pelo ódio, especialmente dos deuses e dos elfos. 500 anos após o início da Segunda Era, Sauron começou a se movimentar novamente na Terra-média. Acreditando que os Valar mais uma vez tinham se esquecido da Terra-média, ele voltou a realizar os seus trabalhos malignos. Muitos Homens do Leste e Sul foram corrompidos e passaram a seguir Sauron. São os chamados Homens da Escuridão, ou Homens da Sombra. Por volta de 882 da Segunda Era, Gil-galad pressentiu o crescimento da Sombra no Leste e enviou uma mensagem a Númenor. Lá pelo Ano 1000, Sauron alarmou-se com o crescente poder dos Númenóreanos, e escolheu Mordor para construir sua fortaleza. Iniciou então a construção de Baradur, a Torre Sombria, próximo ao Monte da Perdição. O plano principal que Sauron montou foi seduzir os elfos à sua vassalagem, pois eles eram mais poderosos do que os homens. Quando achou que estava forte o suficiente, Sauron assumiu uma bela forma física, e denominou-se a si mesmo de Anatar o Senhor das Dádivas, emissário dos Valar. Ele até tentou entrar em Lindon, mas Elrond e Gil-galad não confiaram nele e o proibiram de entrar lá, mas eles não sabiam que Anatar era Sauron. Em outros lugares, Sauron foi bem recebido, especialmente em Eregion, onde apenas Galadriel não confiou nele. Os artífices élficos muito aprenderam com ele, já que sua sede por conhecimento era enorme. Sob a instrução de Anatar e a liderança de Celebrimbor, neto de Fëanor, os Joalheiros Élficos, Gwyth e Myrden tornaram-se mais habilidosos do que qualquer outro, exceto pelo próprio Fëanor. Em 1500 da Segunda Era, quando atingiram o auge de sua força, começaram a forjar os Anéis de Poder, que, de acordo com Anatar, ajudariam a preservar seus poderes sobre a Terra-média. Mas Sauron tinha seus próprios planos. Em 1600, dez anos após os Anéis de Poder ficarem prontos, ele forjou um anel no Monte da Perdição, para controlar os portadores dos outros anéis. Para conseguir isso, Sauron colocou muito de seu próprio poder dentro do Um Anel, enquanto o forjava. Foi com o poder do Um Anel que ele concluiu a construção de Baradur. Porém, no momento em que Sauron colocou um anel no dedo, Celebrimbor e os Elfos tomaram ciência de seus planos, e perceberam a traição. Esconderam então seus Anéis de Poder, e pararam de usá-los. Sauron ficou irado com isso, e exigiu que os Anéis lhe fossem entregues, mas os Elfos recusaram. Teve início então a guerra entre Sauron e os Elfos. Na ocasião, o Portão Negro de Mordor já estava de pé, e os Orques haviam se multiplicado. Além disso, havia Trolls, Lestenses e Sulistas a favor de Sauron, que era visto como um rei e deus. A guerra explodiu em 1693 da Segunda Era, e foi tão dura que Eregion acabou destruída. Celebrimbor foi morto a flechadas e seu corpo empalado e levado como estandarte para o meio da batalha. Embora torturando Celebrimbor antes de matá-lo, ele não revelou o paradeiro dos Três Anéis que tinham sido feitos sem o conhecimento de Sauron, mas mesmo assim eram sujeitos ao Um. Os Anãos, que também não se deixaram levar por Sauron, se fecharam em Moria, enquanto os poucos Elfos de Eregion que sobreviveram se retraíram para o Norte. Naqueles Anos de Escuridão, Sauron tornara-se quase absoluto na Terra-média, mas os Númenóreanos, por fim, atenderam ao chamado de ajuda dos Elfos e enviaram seus navios. A Força Unida de Homens e Elfos empurrou as forças de Sauron até o Valsarme, e elas chegaram até Tharbad, onde foram reforçadas. Mas Criator havia enviado uma frota pelo rio Gwathlo, e o exército de Sauron foi atacado pela retaguarda e derrotado. O próprio Senhor Sombrio escapou por pouco, e fugiu em direção a Mordor com nada mais do que sua guarda pessoal e alguns orques. O poder de Sauron nunca mais foi tão grande quanto na época da guerra. Mesmo assim, ele tinha infligido uma grande destruição a seus inimigos. Por volta de 1800 da Segunda Era, os Númenóreanos estabeleceram vários domínios pelas terras ocidentais, enquanto o Império de Sauron se expandia para o sul e leste, e assim conseguiu muitos seguidores e servos que o veneravam. Como o plano inicial de Sauron de dominar os Elfos não deu certo, ele decidiu distribuir os Outros Anéis de Poder aos Homens. Daí vem a origem dos Nove Espectros do Anel. Como foi dito antes, ele até tentou os Anãos, mas estes se provaram inconquistáveis através dos Anéis de Poder. Crendo que havia conquistado o status de Grande Governante da Terra-média, Sauron assumiu diversos títulos. Rei dos Reis, Rei dos Homens, Rei da Terra e Rei do Mundo.